Bom dia a todos e todas, eu sou Ana Rossi, professora da Universidade de Brasília e estou aqui para o terceiro vídeo sobre este livro aqui do escritor brasileiro Paulo Coelho, Verônica Decide Morrer. É, o intuito desses vídeos é mostrar a importância de uma leitura oralizada para fazer uma tradução. Então, não só uma leitura em voz baixa, silenciosa, mas uma leitura oralizada do texto para dar vida ao texto para entender os meandros do texto e para poder ouvir, ouvir, né? Nós temos uma, uma, uma, a capacidade de ouvir, nossa, de ouvir um texto fundamental, principalmente um texto literário, onde tem dimensão estética, onde tem vários elementos que. É, tem vários elementos que fogem à nossa. Poderiam passar desapercebidos, caso a gente. É, não tenha essa leitura em voz alta é, então aqui eu vou ler a terceira, o, já o final do, do, da, do livro né, da história é, na página 166 não vou ler tudo mas eu vou ler porque eu acho importante é, trazer a leitura né? na, a leitura ela é muito mais do que uma leitura a leitura é o acesso a uma compreensão é, quando nós estamos diante de um texto, é, a nossa capacidade de compreensão está diretamente ligada, relacionada ao, ao, ao foco que nós damos e a atenção que nós damos a essa leitura. Então, por isso que eu falei no primeiro vídeo que tem que ser uma leitura é, não distraída. Então, a pessoa tem que ter um tempo para isso, se isolar, para poder ler. E principalmente uma leitura em voz alta. Né? Vocês sabem que quando a gente lê em voz alta, a gente se ouve né? e a gente é, acompanha também aquele raciocínio que está sendo é, colocado ali, é, que a gente está pronunciando né? com a boca, é, do aquele raciocínio que está no texto e que nós, nós oralizamos. Então, a leitura em voz alta ela é fundamental, ela precisa desse momento de, é, de paz, e de, de calma, de tranquilidade, para que a gente possa ouvir o texto. Então, aqui, página 166. Quando a fraternidade se reuniu após o jantar, um membro do grupo deu recado. Mari não tinha ido ao cinema. Partira para não voltar mais e deixar um bilhete com ele. Ninguém pareceu dar muita importância. Ela sempre parecera diferente, louca demais incapaz de adaptar-se à situação ideal que todos ali viviam. Mari nunca entendeu como somos felizes, disse um deles. Temos amigos com afinidades comuns, seguimos uma rotina, de vez em quando saímos juntos para um programa, convidamos conferencistas para falar de assuntos importantes, debatemos suas ideias. Nossa vida chegou ao perfeito equilíbrio, coisa que tanta gente lá fora adoraria ter. Sem contar com o fato de que em Villetta Estamos protegidos contra o desemprego, as consequências da guerra na Bósnia, os problemas econômicos, a violência, comentou outro. Encontramos a harmonia. Mari me confiou um bilhete, disse aquele que tinha dado a notícia, mostrando o envelope fechado. Pediu que o lesse em voz alta, como se quisesse se despedir de todos nós. O mais velho de todos abriu o envelope e fez o que Mari pedira. Quis parar no meio mas já era tarde demais e foi até o final. Quando eu ainda era jovem advogada, li certa vez um poeta inglês e uma frase dele me marcou muito. Seja como a fonte que transborda e não como o tanque, que sempre contém a mesma água. Sempre achei que ele estava errado, era perigoso transbordar, porque podemos terminar inundando áreas onde vivem pessoas queridas e afogá-las com nosso amor e entusiasmo. Então, procurei me comportar a vida inteira como um tanque, nunca indo além dos limites das minhas paredes interiores. Acontece que, por alguma razão que nunca entenderei, tive a síndrome do pânico. Transformei-me exatamente naquilo que é tanto para evitar, numa fonte que transbordou e inundou tudo ao, ao meu redor. O resultado disso foi a internação em Villette. Depois de curada, voltei para o tanque e conheci vocês. Obrigada pela amizade, pelo carinho e por tantos momentos felizes. Vivemos juntos como peixes no aquário, felizes porque alguém jogava comida na hora certa e nós podíamos, sempre que desejávamos, ver o mundo do lado de fora através do vidro. Mas ontem... Por causa de um piano e de uma mulher que deve já estar morta hoje, eu descobri algo muito importante. A vida aqui dentro era exatamente igual à vida lá fora. Tanto lá como aqui, as pessoas se reúnem em grupos, criam suas muralhas e não deixam que nada de estranho possa perturbar suas medíocres existências. Fazem coisas porque estão acostumadas a fazer, estudam assuntos inúteis, divertem-se porque são obrigadas a se divertirem. E que o resto do mundo se dane, se resolva por si mesmo. No máximo, assistem. Como nós assistimos tantas vezes juntos o noticiário da televisão, só para terem certeza do quanto são felizes num mundo cheio de problemas e injustiças. Ou seja, a vida da fraternidade é exatamente igual à vida de quase todo mundo lá fora. Todos evitando saber o que se encontra além das paredes devidas do aquário. Durante muito tempo, durante muito tempo, isso foi reconfortante e útil. Mas a gente muda e agora eu estou em busca de aventura. Mesmo já tendo 65 anos. E sabendo as muitas limitações que esta idade me traz. Vou para a Bósnia, a gente que me espera ali, embora ainda não me conheça e eu tampouco as conheço, mas sei que sou útil e que o risco de uma aventura vale mil dias de bem-estar e conforto. Então aqui eu estou né, na página 166 ou 167, é, que é o início do fim, né, se eu posso dizer assim, e é, a fraternidade é um grupo que tem lá no sanatório, não vou dar o spoiler para falar o que acontece, mas é um momento importante também do livro, porque ele vai entrando, indo para o finalmente. É, aqui tem algumas questões que a gente poderia já abordar, primeiro que tem uma, a transcrição de uma carta, é, essa carta ela está escrita num tom de afeto né? tem uma dimensão afetiva aqui importante é, na leitura que eu fiz a, a, o texto aqui está entre, tá entre aspas tá? e está em itálico e é, tem um, uma intimidade maior entre o leitor e o, e o, a narradora no caso, né? a Mari a personagem aqui de, de, eu digo que são pessoas de papel, né, é, porque ela usa o eu. Então, o eu é um é o tom da intimidade, é o tom do lirismo em literatura. É, quando você fala eu, você, você se coloca de maneira é, muito mais íntima. Então, essa intimidade, ela está presente aqui. Então, como é que eu vou, justamente, levar essa intimidade para outra língua? No caso da versão, falando aqui de nós brasileiros, nós estamos falando de uma outra língua, uma língua que não é a língua nativa. Então, se não é a língua nativa, como é que a gente vai é, é, perceber e colocar no texto... Na outra língua, né? No meu caso, eu, o meu par linguístico, um dos meus pares linguísticos é o francês e o português, no caso, português e francês, né? Porque a, a, o exercício aqui consiste em fazer uma uma. em traduzir textos do português, texto de, liter, de literatura do português para o francês, então é uma versão, é, tecnicamente a gente chama assim. Então, como é que eu vou, se eu não tenho essa vivência na língua, se eu nunca escrevi uma carta para ninguém? em francês uma carta começando com je né com eu é, como é que é essa intimidade são questões de tradução são então, questões de tradução então uma das possibilidades é você é, começar a ler também na outra língua aí a gente já começa a abordar a questão da outra língua é, a, a ler textos é, com je com esse com essa com esse tom intimista, com esse tom de intimidade, com esse tom que fala, da, da, fala da, do, do eu, né? do que está dentro de mim, então ela vai, é, é, a, a personagem aqui, ela vai, Desvendando o fio da meada, né? Ela vai se abrindo e ela vai falando dela e ela vai falando do grupo e ela vai falando das decisões dela, das, das, da, do que ela entendeu e é uma coisa muito íntima que nos toca nós leitores. Então, eu preciso saber, eu preciso, eu preciso como, pelo menos é a minha posição como tradutora, né? Eu preciso saber como é que eu vou abordar isso na outra língua com palavras com as quais eu não tenho intimidade, com estruturas com as quais eu não tenho intimidade. Como é que eu faço isso? Existem maneiras. Você tem que ter um conhecimento daquele, digamos, aquele tom afetivo na outra língua. Porque senão você vai, você pode fazer uma coisa muito mecânica, né? onde você não consegue, já que você não viveu né? essa... Essa, essas experiências na outra língua, você não usou as palavras da outra língua para falar de si, você fala no caso em português, né, então suponho que essa vivência ela exista na sua língua materna que é, no caso, para nós brasileiros aqui, o português mas ela não existe na outra língua, então como é que eu, como é que eu lido com isso? Isso é uma questão de tradução que requer um, uma, uma, uma compreensão desse, desse fato, né, eu preciso saber como é que eu expresso essa intimidade na outra língua, com as ferramentas da outra língua, com as palavras, com os silêncios, com as pausas da outra língua. Isso eu preciso aprender. Então, ou eu sei, ou eu não sei. Então, se eu não sei, eu tenho que aprender. E isso é possível de... de esse é todo o trabalho que também tem a ver com a tradução. Então, é, agradeço a atenção de vocês, vamos dar continuidade, vou dar continuidade a outros vídeos é, sobre tradução e nos vemos em breve. Tchau, tchau!